Eu acho que, é, de facto, é preciso parar e para repensar tudo. Há os que são criativos e que são bons, há os que não são criativos e que são iguais aos outros. Pronto. E eu era a única pessoa que tinha internet no computador. Nós tínhamos oito estafetas que nos vinham trazer os telexes em papel, que estavam afixados na sala onde chegavam os telexes. Não é? Se tu ficares quieto a fazer a mesma coisa que fazias há não sei quanto tempo, e a fazer sempre as coisas da mesma maneira como se fazia, como tu aprendeste, vais morrer, não é? Mais cedo ou mais tarde. Uma certidão de óbito, quase com data marcada. Com aquilo que as marcas me dão, que é muito pouco e ainda é muito menos do que, é que deveriam dar, eu também não consigo contratar o tal jornalista com 25 anos. Eu nunca faço julgamentos de projetos quando eles arrancam, não é? Porque eu sei as limitações que as pessoas têm para os criar e para os montar. Porque também não é aquela coisa de repente vamos digitalizar o nosso negócio e no mês seguinte vamos aumentar 30% as vendas. Não acontece. Não é porque tu trabalhares 10 horas por dia, não é? Tu és muito bom ou que és o melhor do mundo. Pá, tu és o melhor do mundo porque nasceres com esse talento.